Erramos, mas acertamos. E aí, o que achamos desse quarto episódio de Miss Marvel? É isso que você vai ver nesse vídeo, então se você ainda não assistiu, vai assistir o episódio pra você não tomar nenhum spoiler. Porque como a gente já fez anteriormente, a gente vai fazer uma análise e uma conversa desse episódio. Começando aí pela ida ao Paquistão. No outro episódio a gente já tinha falado que a Kamala ia acabar indo visitar a sua avó no Paquistão. Isso já aconteceu nos quadrinhos, mas é uma coisa interessante de ver na série, porque antes a gente tinha muita referência à cultura paquistanesa. Agora a gente tem o próprio Paquistão, com as vendinhas de rua e tudo mais. Algo que trouxe também a ida do Paquistão é o Adaga Vermelha, que a gente já falou no episódio 3, e a gente errou. Só que a gente acertou. A gente errou falando que o... Que o Kanhan era uma. Podia ser uma adaptação do Adaga Vermelha que apareceu pela primeira vez em Marvel de 2016, número 12, junto mesmo com o Can dos Quadrinhos, né? Porque que o, o, aparece na primeira run da Miss Marvel. Porque o Can é um vilão, só que na série ele tá bonzinho, então a gente achou que ia misturar os dois. Não, os dois são separados. E diferente dos quadrinhos, aqui tem.. Um, não é uma seita, um. Seria um grupo de adagas vermelhas. Sim, não só um. Lá são, na série, eram vários, né? Que agora só restaram dois. E se você assistiu a série, você sabe que só restou um, né? Sim, porque acabou ali, um deles acabou morrendo. Nos quadrinhos isso é diferente. Por quê? Porque o adaga vermelha é um herói paquistanês mesmo. Então uhum. é o adaga vermelha e não um grupo de adagas vermelhas. E aqui também foi adaptado como se eles fossem os protetores do... Não, não diria os jeans. O nosso mundo. É, os protetores do nosso mundo pra interferências... Do mundo Dim. Do mundo Dim, mas eu digo, vou um pouquinho mais longe, é, interdimensionais. É, Por... pode-se dizer que sim. Porque é o que é apresentado ali, é o que dá a entender sim. é isso. E a explicação deles para quem tá caçando a Kamala é exatamente os Dim, que, né, obviamente, já tinham dito que eram os Dim. Então, o, como eles chamaram os clandestinos, uhum. e eles explicam que o, o que, que os jeans realmente querem, que é romper a barreira do nosso mundo com o mundo deles, para eles poderem voltar pro mundo deles. Mas, uhum. na verdade, romper essa barreira vai acabar com o nosso mundo. Por isso, eles não podem deixar isso acontecer. Será que vem incursões aí? Isso pode trazer aí uma incursão, né, que para quem não sabe... A gente já tá falando há muito tempo que as incursões vão ser aí a nova tomada uhum. da Marvel para o universo cinematográfico. E já que a gente falou dos Jin, algo que acontece muito nessa série, até com a adaga vermelha, é a, a, a Kamala usando seus poderes. Que vemos que do terceiro episódio pro quarto mudou muito, ela parece que treinou, não sei, só que ela melhorou muito de um pra outro. É, é co mesmo como se ela fosse no terceiro episódio uma novata E já no, no quarto episódio totalmente experiente Sabendo o que tá fazendo Então é, tá sendo legal mostrar isso cara, tá aprendendo a usar Só que acho que foi muito rápido É, ela deveria ter dado uma curva melhor de aprendizagem uhum. Mas eu, eu até que entendo Porque você não viaja de um país pro outro do dia pra noite Então uhum. ali no meio termo ela deve ter né, aprendido ali a manejar os seus poderes Inclusive, a luta do, com, dela com a adaga vermelha é uma das melhores da série inteira até agora. Uhum, não, foi sensacional. Tanto não só ela quanto a adaga vermelha. Ele Sim. usando com precisão as adagas, né? Então foi excelente. Mas voltando aqui rapidinho da gente falando da dimensão Jim, eu volto a falar dos braceletes negativos. Porque como a gente já falou, os braceletes negativos, ele pode teletransportar você para qualquer lugar do universo ou em outra dimensão. que acontece várias vezes no, com o Capitão Marvel. Com o Capitão Marvel ele e o Rick Jones. Ele fica preso numa dimensão, aí quem assume os braceletes negativos é o Rick Jones. E eles ficam trocando eles de Eles ficam de trocando dimensão. de dimensão de um lugar o outro. Ou seja, ainda pode ser um braceleto Kree, ainda pode ter ligação com o Capitão Marvel. Porque o Capitão Marvel é Kree. Então... Eu ainda acredito nessa teoria. Que a gente Sim. bolou ali, então eu ainda sigo firme nessa teoria. Pode ser que mais pra frente a gente descubra o contrário? Pode, mas até então tudo segue, segue firme pra essa teoria estar tá certa. Outra coisa que a gente precisa entender é qual é a interferência dos Dez anéis nisso. Uhum. Porque a gente sabe que os braceletes estavam com o pessoal dos 10 anéis. Então por que que estava com o pessoal dos 10 anéis? Será que é mais um dos inúmeros tesouros que caiu do céu? Com, o, com os 10 anéis, uhum. no caso? Então é, é algo que a gente ainda não, não tem total certeza ainda da origem desse bracelete. A gente sabe que são dois, braceletes negativos são dois, só que aí ainda tá muito no ar. Será que vai responder nessa temporada? Não sei se vai ter outra, mas será que vai responder? Talvez, né? Porque a gente também teve a, a Kamala sumindo. O lugar da Aisha, né, da bisavó dela, no, quando se perdeu lá do, do trem. Acabou o episódio uhum. com a Kamala voltando lá na partição da Índia e do Paquistão. Então ali a gente provavelmente vai ver um pouco da história da bisavó de Kamala Khan e como que a Kamala Khan vai se encontrar aí no meio entre seu Madin e um humano ao mesmo tempo. E algo que vale lembrar, vale mencionar, algo que na internet tá sendo mencionado muito é a direção de arte. Eles implantando mensagens no que a Kamala, o Bruno ou a tá mandando ali um pro outro no cenário. Que é algo esplêndido, em letreiros de neon, parede, é, bloco de notas. E é algo que a gente tem desde o primeiro episódio. E isso casa muito bem. A, a linguagem dos quadrinhos uhum. com a linguagem cinematográfica. Porque no quadrinho a gente vê muito isso. Às vezes o, o personagem pega o celular e às vezes a mensagem que ele tá vendo no celular ele mostra em alguma coisa do lado dele ou alguma coisa embaixo dele, mas não mostra de fato o celular. Então isso é algo muito interessante de uhum. se ver. E algo também legal de falar, como a gente falou do final do episódio é justamente os créditos. Porque cada episódio, a tela de créditos é diferente. Principalmente dá pra ver uma grande mudança dela do terceiro pro quarto episódio. Porque então, o terceiro episódio, até o terceiro episódio, é muito mostrando Nova Jersey. Agora já no, na cena dos créditos, no quarto episódio já é mostrando o Paquistão. O jeito que mistura desenhos de, de quadrinhos nas paredes, no chão. Tá sendo muito bem utilizada. Então vale muito, vale muito parabenizar a direção de arte dessa série, tá sensacional. E vale lembrar que os desenhos que mostram nessas partes não são meros desenhos, são uhum. referências às capas de quadrinhos que, por exemplo, o Adrian Alfona desenhou Sim. Ou os outros artistas também, que não passou só um artista na mão da Miss E tem até adaptações, né? Que nos quadrinhos ela é uma, como a gente diz, uma polimorfa, então ela, o braço dela fica gigante. Já quando tá mostrando as cenas, é a mesma, a mesma capa, só que de vez é a mão gigante ou uma mão roxa, que, que é o que, que tá acontecendo na série, né? Exatamente. Mas no mais é isso, espero que tenham gostado, tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, não se esqueçam de curtir, compartilhar. Todas essas paradas aí de YouTube. E se você quer ver nossa análise, nossa conversa, assim, sobre Stranger Things, deixa aqui nos comentários. E a gente pode fazer uma também. No mais é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima.